Oi, tudo bem? Vamos para outro vídeo. O tema dessa vez é abdominoplastia tipo saldanha. A gente já falou em vídeo anterior dos tipos de abdominoplastia, mas hoje o tema vai ser abdominoplastia tipo saldanha. O que, que vem ser isso? Abdominoplastia, como a gente já sabe, é a plástica do abdômen. E nesse histórico a gente tem vários pontos chaves da abdominoplastia. Quando em 43 Prudente descreveu a importância da conservação do umbigo, Calim, 65 a cicatriz posicionada sobre o pubis, Pitangui em 67 ele falou da importância da aplicatura de fazer o tratamento do reto abdominal sem a necessidade de descolamento desse músculo, de abertura do músculo reto abdominal, a em 76 da confecção do umbigo não circular em forma de estrela, melhorando assim os resultados estéticos, Hackman em 79, falou da importância da lipectomia. Ele, foi, ele atentou para isso, para diminuir a espessura desse retalho, retirando um pouco dessa gordura, principalmente da região periumbilical. Mas o avanço da abdominoplastia no contorno corporal veio após 1980, quando o Ilus, um francês descreveu a lipoaspiração. E aí os trabalhos, a partir de então, começaram a descrever essa lipoaspiração dessa região do abdômen, mas sempre com muito temor ainda na abdominoplastia. Por quê? No momento da lipoaspiração, a gente pode lesar um pouquinho esses vasos perfurantes da, que vem do músculo para a pele, e assim a gente ter complicações de vascularização do abdômen. Então todas as descrições de lipoaspiração do abdômen, ele era é, com medo de fazer grandes descolamentos. Vila Rovira, ele descreveu esse descolamento amplo, mas se via algumas complicações decorrentes disso. Depois os autores que vieram depois dele, eles fizeram a lipoaspiração superficial, mas já com o receio desse descolamento amplo. E Luz falou da abdominoplastia tradicional, mas sem descolamento do retalho, e 99 Avelar falou da lipoaspiração com ressecção parcial de pele, mas sem muitos descolamento também, até que em 2000 Saldanha começou a fazer um tipo de abdominoplastia com lipoaspiração do abdômen já com o descolamento seletivo em 2001 ele publicou esse trabalho que foi o precursor da lipoabdominoplastia. Então ele foi o primeiro trabalho sobre lipoaspiração completa do abdômen associada a essa abdominoplastia clássica. Como eu disse, se você tiver dúvida sobre o tema abdominoplastia acesse o nosso canal do YouTube o vídeo sobre o tema específico. Mas aí ele fez a lipoaspiração com a abdominoplastia clássica e descolamento seletivo do, do abdômen e transposição desse umbigo. Então o que, que vem a ser isso? Essa é uma foto retirada de um trabalho de Saldanha onde mostra aqui a lipoaspiração de todo o abdômen, mas com descolamento seletivo do túnel, da região onde vai ser feita a aplicatura. Ele preservava a epigásica inferior, ele preservava vasos sanguíneos aqui, retirava pouca gordura dessa região abaixo do umbigo. Ele retirava bem no meio, apenas no meio aqui, onde é feita a aplicatura do reto abdominal, justamente para fechar esse músculo. Mas ele preservava a gordura aqui do lado, com as suas perfurantes, com os vasos sanguíneos, para assim melhorar a vascularização do retalho abdominal, dessa pele do abdômen. Hoje, a lipoabdominoplastia, na maioria das vezes, a gente não faz essa técnica clássica de Saldanha. A gente viu que esses vasos, a gente mantendo a vascularização aqui dessa região lateral supraumbilical, ela é suficiente para manter a vascularização dessa pele. Então, a maioria das vezes, na minha experiência, eu retiro essa gordura infraumbilical e a maioria dos cirurgiões também o fazem. E sem prejudicar a vascularização desse abdômen. Mas tem toda uma habilidade para fazer isso. Porque qual é o risco de fazer abdominoplastia tipo Saldanha, que é... A abdominoplastia com lipoaspiração do abdômen é você prejudicar a vascularização da, dessa desse tecido abdominal da pele do abdômen então na minha experiência eu oriento os pacientes a não usarem cinta muito apertado no pós-operatório porque realmente você pode ter uma vascularização um pouquinho mais débil mas alguns trabalhos mostram que se preserva a vascularização a cerca de 82% do abdômen então isso é suficiente para para manter a vascularização desse, desse tecido, mas alguns cuidados são necessários para a gente não ter complicações no pós-operatório. Tá bom? Então o que é a abdominoplastia tipo saudanha? É a abdominoplastia associada à lipoaspiração do abdômen. Eu espero que o vídeo tenha sido elucidativo. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Muito obrigado.